eu sou um cacique nesses da aldeia oh. Tá tudo tranquilo, você morre na areia na dona, dona praia e eu comi a baleia nome, Não, não, não, ah. a baleia Vai cal... ah. Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia Minha aqui é chilaria porque ela te baleia Mano, oh. cê não entendeu, agora eu vou fluindo Baleia de baleia, cê é pinóquio, só mentindo ah. Ah.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 Cê não vai ganhar de mim Até porque rimando esse daqui, mano ah, sa Sabe que eu vou te meter, eu sou insano Hoje, nego, qual que você vai preferir No enredo vou. Você sabe que o Bênus vai deter É o Apolo, China com as rimas Xing Ling, você veio seu xing Minhas rimas tá mais Ô, oh, oh. Sabe que eu te assassino É porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino Tá correndo, mas é na inteira, não é supino Para mim você não rima, é com doce diabético O Apolo rima, quando rima ele é eclético Você tá ligado Suas rima é sem nexo Ganhou de você E dos seus ataques epiléticos oh! O ataque é um instrumental A sua rima é doce, Mas o folk tá sem sal Aí você vai entender Como é que pode As rimar com sal E faz com bolso Pra rimar em Detroit Você te vou Te te tá no meio Você tá ligado Mano Isso tá ficando feio DJ França te ajuda Mas aqui não tem recheio Ah Eu já tô de saco cheio oh!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 Eu pô, pô eu já começo na levada. Pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim que antigamente era a revelação. Não é mais criança, não rima nada. Aí ah, essa é, vai que eu já vou fazendo assim. Pra você aqui também tem mais calma, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem. O Tiago já perdeu, aí mandaram o pior clone. Tá matando, rima boa, agora eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno. Faz nem daqui 10 anos, beleza? Aí, cê falou de TikTok? Manda as mesmas rimas, então esse é seu TikTok. Tok Eu faço a rima, meu mano. Cê não entende Eu espancando essa dupla Vai virar melhor trend Ele falou de trend, mano, ele falou de TikTok Tudo bem, cê sabe que eu represento hip hop Ele tenta rimar bem, mas ele nunca é Hip hop Tipo esses MC droga, eu guardei no ziplock oh. ah. Vê um Zip o tipo esse MC Gaga que é minha rima Então drop, oh. ah. você consegue e tá ligado, você é puto, É que ainda sou criança É tanta história que eu pareço adulto Na verdade, nada a ver Mas hoje cê vai rimar Eu vou mandar se se fuder Sabe por que que eu rimo? Eu vou desenvolvendo Trouxeram o menor de idade na batalha E no Detroit eu tô batendo ah, mas você manda mal Sinceramente, eu mando aqui No instrumental Falou de Sleep Lock na moral, sua mente tá presa, é Slip Lock Down Slip Lock Down, Slip Lock Down Mas Slip Lock ineditba, melhora o gramatical Esse cara é fraco, rimando no instrumental J.O.T.A.V.E ah. sempre foi clone, nunca foi original Eu, eu, eu nunca fui do original, pega esse co... Ah, como assim eu vou chegar Eu vi só parte... Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é Detroit, eu sou Chicago Bulls Johnny Chicago Há muito tempo, com certeza faz o dedo do meio Dedo do meio não é argumento Quando sempre a minha levada E eu faço o meu improvisado Agora tomando os dedo dedos meio Depois ele fala, é no cu do prado eu não sou um vato, tá ligado? É escoco, minha só tem cavaço Juro que você toma picoco Tá ligado? É igual Hancock Sabe a minha rima é rara Bicha pode de taro, se muda a cara Vai para a cara, muda de cara Você é um otariô, eu vou parceiro. Você vai apanhar e é pra favela. Ei. Esse dedo eu vou botar na sua boca pra ver se lá ela. Você é um otariô, eu vim do gueto. Você é um otariê, porque eu respeito o prêmio, minuto é. Porque eu faço a rima e não a é brincadeira. O Speed ficou em 2016 junto com a sua carreira. E cadê a sua? Eu to rimando em francês, ganho um de vocês e é mesmo esse Boku. Vou fazer a minha levada, entendeu? Troou um MC. Como que o cara não tem uma carreira e tu vendo o nome em cima do Yuffie? Ah, Carai, sem maldade vai embora. Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tá suave, pai. Você ficou no base. Você quer conhecer o nome do prato? Foi quem te bateu nessa primeira fase. Ah, ah, ah, Sim, a trajetória. É é que você acha que eu não posso, é eu que defini uma história Mas é que ele falou que o chamo não tem carreira Mas se fuder, até ontem eu não tinha carreira Hoje eu já faço ali em cima de você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 Ele é dar um quilo, eu não entendi o meu camarada Você vai perder pro bola e vai voltar no choro Ela cabe em um olho e pesa uma panelada Você oh! oh! vai se e máquina é Você vai na costada que é espirma e ação de vela Mas que você parte pra estrada da semana oh! E você é foda, mata o verso Porque a irmã do meu tempo é vigora de O que é de tepe, mata esse moleque Que eu de detalhe que você vai fazer agora É, oh! o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o upload, mas... Mano, quem é o MC do ano? O tempo demorou, só que ele chegou. Então para de fazer assim, eu te respeito se você não me respeita, sou mais carro. Mano, como que você é o MC do ano? Tem é quatro meses que você faz flow 2021 e 2022 eu fui o gold, o MC do ano eu já sou. por isso que agora você é me ouve te. 2021, 2022, 2023, tenho que é o MC do ano seguinte. Eu é o MC do ano. Mas, com certeza mandando com sensatez Você fala mano que você é o Gold Eu não entendi, eu sou cria da leste Você pode ser o Gold que é o bode Porque vai perder um ele se quer quebrar da peste Não, nada a ver no final fui malas todas ele vai se foder. Porque a tua é pronta Ela é ponta do meu lado do teu JP Isso que eu te perceber